Você já caiu em algum golpe para ganhar dinheiro rápido e fácil? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar toda a verdade sobre as técnicas de marketing e ajudar você a não cair nesse tipo de golpe. Vem comigo! Olá, meu nome é Alexandre Tavares, eu sou consultor de marketing digital e como eu te disse, eu vou te ajudar a abrir os olhos para qualquer tipo de milagre ou fórmula mágica quando se trata de ganhar dinheiro fácil e rápido. Bom, em primeiro lugar você precisa entender que quando alguém ou algum guru na internet Chega para você e fala Olha, você vai ganhar um milhão de reais em um mês oh, Faça isso que você vai ficar rico em um dia Monte um negócio online e faça milhões com uma estratégia mágica Recrute seus amigos e venha fazer parte do nosso time Quando eles te falam isso, existe toda uma estratégia de marketing Por trás dessa oportunidade de negócio E é aí que está o ponto chave Qual o tipo de marketing que essa oportunidade fantástica surgiu para você? Existem três tipos de marketing mais populares em relação à geração de renda, a ganhar dinheiro. Quando você fala em ganhar dinheiro, esses três tipos de marketing costumam estar envolvidos nessa estratégia. Quais são eles? Primeiro é o marketing pirâmide, segundo é o marketing multinível, e o terceiro é o marketing digital. Mas antes de falar sobre cada um, você precisa entender que mesmo eles sendo um tipo de marketing, eles são completamente diferentes entre si. Logo não podemos... Gere... Logo não podemos generalizar e dizer que todo tipo de marketing que envolve ganhar dinheiro é golpe. Não mesmo. Vamos falar do marketing pirâmide. Bom, marketing pirâmide é um tipo de marketing muito falado e muito rejeitado por quem conhece esse tipo de marketing também não é para menos, pois a estratégia de pirâmide é uma prática criminosa. Nesse tipo de negócio não existe um produto nem serviço que gere lucro a quem participa. Os membros dessa pirâmide faturam apenas por recrutar pessoas, convidar amigos, parentes, conhecidos para participar, digamos, de uma comunidade, onde cada novo participante entra e paga uma taxa somente por entrar na equipe. E esse valor pago é repassado para a pessoa que o indicou e assim sucessivamente. Portanto, não existe nenhum produto, nenhum serviço no qual é convertido esse valor investido. Você paga para entrar numa comunidade. Somente isso. E assim você convida outra pessoa, essa pessoa convida outra pessoa e convida outra pessoa. E vira uma comunidade baseada em lucro. Mas não existe troca em produtos ou em serviços. Por isso... É crime. E se você for convidado a participar desse tipo de negócio, dessa organização, recuse e denuncie. Bom, vamos falar agora de marketing multinível. Esse é um tipo de marketing bem diferente do marketing pirâmide. Pois nesse caso, existe sim um produto ou um serviço a ser oferecido em troca desse valor, dessa taxa investida. Você entra no negócio pagando uma taxa no qual ela é convertida em produto para você. E esse produto que você recebeu, você repassa, revende, distribui e a margem desse lucro varia de acordo com cada negócio, com cada marca, com cada empresa. Então, no marketing multinível, você ganha uma comissão pelos produtos ou serviços que você oferece ao seu cliente. Um outro detalhe bem interessante é que se você tem uma equipe Dentro dessa escala de marketing, a equipe que está abaixo de você, você ganha também uma comissão sobre o faturamento da equipe que está abaixo de você. Você, por ser líder, você tem direito a essa comissão também. Esse tipo de marketing também é conhecido como marketing de rede ou marketing de venda direta. Essa sim é uma oportunidade de negócio legal, diferente da pirâmide. E o terceiro é o marketing digital. Esse é o tipo de trabalho que hoje eu faço parte. O marketing digital, diferente do marketing multinível e da pirâmide, você não precisa pagar nenhuma taxa para entrar nesse negócio. É isso mesmo, você pode começar do zero. Porém, se você quiser se tornar profissional nessa área, você precisa investir em uma coisa, conhecimento. Eu sempre digo que você pode perder tudo na vida. Pode perder dinheiro. Pode perder casa, perder carro, mas o conhecimento adquirido, ah, isso você não perde nunca. Ninguém te tira isso. O marketing digital é uma forma de divulgar produtos ou serviços, seja lá qual for. Um negócio físico, um negócio digital, um e-book, um curso, através da internet e das mídias sociais: Facebook, YouTube, Instagram. A grande vantagem do marketing digital é que existem diversas formas de você poder atuar nesse mercado. Por exemplo, você pode gerar renda criando um produto digital, um e-book, um curso online, sendo afiliado de algum produto já existente e ganhar uma comissão sobre a venda desse produto, atuar como consultor de marketing digital, como eu mesmo faço, onde você pode gerenciar estratégias de marketing pela internet e oferecer essa consultoria para empresas, profissionais autônomos, como advogados, dentistas, fisioterapeutas, enfim, qualquer atividade, e deixar todas essas pessoas esses esses negócios visíveis na internet porque a internet hoje é o mecanismo onde todo mundo está presente e se a sua empresa se o seu negócio não está na internet ainda meu amigo minha amiga você está perdendo tempo na minha opinião, a estratégia de marca digital é a mais segura e a mais escalável para quem busca montar o seu próprio negócio do zero, trabalhando a partir de casa ou em qualquer lugar do mundo, porque você só precisa apenas de um celular ou de um computador e acesso à internet. Mais nada. Você não precisa ter estoque para guardar produtos. O único estoque que você precisa ter é aqui, ó, de conhecimento. O trabalho de empreendedor ao montar o seu próprio negócio não é nada fácil e exige foco, determinação, atitude e o fundamental, uma mentalidade empreendedora. Se você entendeu bem a diferença entre, entre esses três tipos de marketing, eu tenho certeza que nunca mais você vai cair em golpe nenhum e vai poder trabalhar sim, de forma honesta, ética e montar o seu próprio negócio em qualquer lugar que seja, basta pensar fora da caixa. Bom, se você quer aprender a trabalhar com marketing digital e montar o seu próprio negócio na internet de forma profissional e segura, clique lá no link na descrição ou aqui em cima se tiver, em em conhecimento. Então, gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no botão vermelho lá embaixo e aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo próximo que eu fizer aqui no canal, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos e se você tiver qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo para a gente poder debater sobre o assunto, ok? Então, um grande abraço, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Fui!